Ah, então, no um aliado tava no corredor, tá? Cê foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa, que Esse cara é pouca. Ô, Fê, só aquele quebrar essa sapão aqui mesmo pode quebrar? Não, oh, HD, eu não tô aí. Leandro, Ixi, tem é dois melhor, aqui legal. atrás, hein, manos. Tem dois atrás? Hum, hum, assadinho. Então, assim calma aí, calma nós. aí. Ô, Lucas, será que eu vou dronar lá? Aqui, Lucas, ó. Munição zero! Tá Consegue. voltando, Lucas, tá né, voltando, Luka. Morto Luka. Morto o palco tá né, voltando. voltando. Eu... O voltar, cozinha tá quebrada, viu, Lucas? Cuidado! Vê se tá ali dentro, Oi? gay. Você viu ali dentro? Não, não, não, olhei, olhei, não tá. Aqui no fundo eu vou entrar também. Tá limpo, tá limpo aqui em cima. Vocês olhar aí em cima já? Olhando. Ah, ela tá... Nossa, ela tá agachada atrás do negócio dela, Gadeira, só. Cara, Caralho, tá lá ainda, Lucas? Tem um drone meu lá, é. cara. Olha lá. Ela tá lá. Não, já morri. Que vai adiantar tá olhar. Olha o meu drone, caralho. Não tem drone, não. Ela tá atrás do bagulho branco lá, que eu vou fazer uma atual... Saiu. Eu tá já tá, aqui, tá aqui, Ah, tá aqui, a tá minha aqui, costa, mano. Localizar. Ah, para, ah, mano. Aí, ó. Ah, mano. Não. Nossa, eu tomei do bandit Vai aparecer aí, ah, pela. Ah, ela tava lá atrás, mano Maralho. Nossa, é só marcar, velho O drone tá ali, ó Tá onde? Aquela mina saiu Mas o tá aqui ah, Para, mano Olha coisas, Nossa, uhum. parecia até que ela sabia Que o Gade tava ali Tá subindo. Acho que vai subir dois aí, HD. Porra, hum, tomou <risos> da Valk? Tomei da Valk, mano. Vai Olha entrar pro batulho? highlight, certeza. Pistolinha? Hum, certeza. Uau, nossa! Que highlight! Highlight! Vai tá jogar, vai jogar! Vai minha vez, vai minha vez. Se eu jogar fora, eu pego em... Olha, Puta, eu quero contra o Nesk, cara Esse também, ó Nesk Nesk também, Kalski é que é, Kalski, Capaz É Nesk Nesk é aqui, que Nesk Koyevski não? Koyevski Mano, quero colocar a câmera aqui Tá, tá... da Twitch Cara, cadê o Bruno da Twitch? Os inimigos localizaram uma bomba... Deve estar tá dentro da salinha. Deve estar tá dentro da salinha. Fique esperto. Não, tá aí, Fá, deve estar aí dentro. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, aqui, tá, aqui. tá aí? Beleza. Gente, a salinha não tem como ela ficar. Ô, oh, tu consegui, consegui dar uma olhada na minha câmera ali e coloquei... Né, volta essa como outro. Nessa frostbite, então, do cacaré, ninguém vai ver, não, tá? <risos> eu coloquei o ela na sua forma, mano. Cara, a fazendo isso, né, mano? Olha ó. É aqui ó, Pô, abriram a mira aí. É, esse drone, filha da puta, mano, cadê ele? Peguei. HD, se tiver aí, eu te aviso. Já peguei o Léo pra você. Falta a mira aqui ó. Ah, é, tem, é. é, lógico que você tem que ter, né, porra. Tem cara aí, HD, eu sou aqui ó. Eu sei, eu sei, já sei. Ó, ah, porque deu pra matar a uh. ó. Tem nego vindo ah, costas, é eu acho, manos. Tem nego vindo costas. Tô com medo. Cara. Mas o filho tava por cima. Olha isso, cara. Não mata. Tá aqui, ah, ó. não, não, não. Na moral. Caralho. Eu também atirei ne... Mano, muito nesse filho da puta e não matou, viados. Calma aí, calma não, aí. É ah, você morreu? Léo, vem cá. Boa. Não, rapaz, não, rapaz. não precisa mirar, não. Precisa não Lucas. Aí, opa, opa! Hum, que delícia, hein? Ô, oh, filho da puta! <risos> Tudo que vai, volta. Olha aí Carai, a. Fala. Aqui, tomando... ó, aqui, ó, esse ó Palco. Deixa ela lá. Tomara aquela história do sapão lá atrás e caia no meu. Zum! Ela tá quebrando o corredor aí em cima, o da sua direita, sabendo? Ó, oh, Sled, ó. Oh. Costas, Sled. Pagadeira, eu também atirei muito puta, nela, viado. Você tá. acredita? Mano, filho, eu atirei demais, cara. Eu até pensei que ela tinha caído. Olha o MS, como tá batendo agora. Oscilando. O meu ainda tá 9. Tá no palco ainda, Léo. Agora tá indo pelas costas. Tá indo pelas costas. Tá lá em cima, mano. Cara, eu não entrega é o jogo, mano. É fica mira, é isso, fica tudo, mano. Fica na mira, fica na mira. Fica na mira. Idiota. Tá vendo? Dá pra ver se ela desce, começar a descer a escada lá, tá? Ah, os que você tá olhando. Não, Léo, aí tem tem, tem frost no embaixo. Que, que, que, Restam 10 segundos. Olha esse carro, Fabiano, ó. Não. tá vendo? segundos. Tô marcando que nem veio na ré O Léo é. Ai, o Léo é Léo, né? Não, <risos> falei não. Vou dar um press fire infinito nela aqui e. Toma Léo. Pre... Não, late. mano, pior que não, sendo Nossa, que ódio, mano. Vai tomar banho. <risos> oh. vai jogar, né? fala. fala muito não, mano. Se você não vai poder jogar, velho. Foda-se. fala muito não, mano. Nossa, que tá se mata, mano. Eita, gente, eita. Léo, tira a cara, Léo. Acertei o tiro nele. Tem aqui, Jesus ó. Price. Rapaz do céu. Ah, a gente na volta? Tomei de passar pra não e morrer. Não, Lucas, ele tá no corredor aqui embaixo com a gente. Deve alô. Você deve recuperar Eu o dedo. Tem que tomar um cu! Tem uh. que pegar as voltas aqui. do céu. Desabilitando o animal coração. Ah, foda-se. Tomara que peca. Léo, tá aqui na, na porta, Léo. Não sai, não sai, não sai. Pô, a munição, preciso de cobertura. Tá dando a volta, tá dando a volta. Pô, pega o defluido né? lá. Vamos pegar o povo aqui não. Não tem ninguém não, não tem. Tá lá no fundo. Alô? Tem como você ver aí se alguém entrar aqui nessa sala? Não. Tem, tem, mas só que eu tô, com, tô cuidando da gazela do outro lado, mano. Então lá Vem, entrou? Ah, mano. Entrou, léo. Entrou, léo. Dois. Não, aí, pra... três. Ah, Caraca, meu um... Deus! Ah, naquela salinha lá A direita, Fê, a direita! Aí, aí, Fê, Fê! Oh. A esquerda, Fê! Ah, eu tava oh, com essa é merda é no pé! Sabe? Filha da puta! Boa, HD! Vai pra cima, Gui! Vai pra cima! Pedro Era! O Lesion tá. O Lesion não. Tô ouvindo um embaixo, HD. Ele tá vindo aqui, ó. É o Lesion, ele tá à sua esquerda. Ai, caralho! Olá! Que isso? Se não tivesse banana ali, hein, mano? Olha esse bote, olha esse bote, Nossa. Se não tivesse uma banana ali, o HD não tinha escorregado ali. O foda é fazer que nem os caras estavam fazendo, ficar atrás desse clash aí dando tiro, Pois é, esse é o esquema. O tamanho de monstro, raio. a parede! foi reforçada. Mano, eu acho que eu consigo segurar aqui as costas, velho. Caraca, <risos> ah, não, não, não, não pega, velho. ligação. Ah, tá quanto, O, jogo, Aldo. o que, no Corinthians? É, 2 x 2x1. fez o gol. Tá vindo Eu aqui, vi manos. Vi. Ah, porra, ali pelo descarte eles nasceram. Pelo lado do banheiro, ó. Não tu sabe. Calma aí mesmo. Tá só mesmo. Eu tô Eu tô da mama. Tá aqui embaixo, hein? embaixo, cara? Rastreando inimigos. inimigos! tipo, a minha perna tá com o tapete ah, no pé. Vem, tá subindo escada aí, tá escada. Tá escada, Vem, fa, vem, fa, vem, fa tô dando choque nela. Fá, Fá, Fá. Ai, tem bala, Não, não, não, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Daqui ninguém passa! Ah, vai tomar no cu, mano, pela escada. Vai se fuder, velho. Escada, Léo. É cuidado que ela joga tá bem puma. Porra, ela tirou um negócio HD e me, me acertou. Tá, tá lá na escada ainda. Ela tá, tá parada tá lá? Não, tá parada Colocou coisa ali. Ah, mano, olha aí, ah, isso, velho. Ah, é. O cara brincam aparecidos, galera. Tá na janela lá na grande. Ah, velho. Ah. Nossa! As costas, foi. as costas, as costas. As costas. Aí. Corredor, as costas. A direita, HD. Avançou, HD. Tô certo. cego, tô cego, tô cego, tô cego. Ó, cai. Tá ah, me cegou, ah, velho. Meu mano, Deus. Eu tô cego, caramba. Me cegou lindo, velho. Vai tomar no cu. Pô, <risos> Tá tudo Ai, não, foda foi. O mosquito. Né? O ativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá. Não, vai acertar tá minha cabeça aí, te dando esse tratamento. Tá? Ah, ah, tá fazendo tá tá isso pra você. Saiu, saiu! O recolho tá como? Ó. Vai, vai, corta Alguém, Lé, alguém, alguém, é alguém é é drona, Se alguém, alguém drona. Tem cara aí, tem cara aí. Ai, tá dando a volta. Tá errado, não, não tem não. ninguém, não né? Nossa, toma, otário. Filha é da puta. Tem corredor, tem corredor. Léo, tá fechado é, a porta aí, viu, Léo? Vai sair vai sem, pra lateral, sai aí, ó. Pegaram meu doido. Quebraram, quebrou, quebrou o castro. Foi eu que quebrei, foi eu. Ah, tô no forte. Tá na escada, caralho, mano. Não tem que tá passar escada, pra Ilhan. lá, Guerra. A porta tá aberta, mano. Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo. Aí, Léo, pega ele na entrada, Léo. Prepara o tiro. Que, o que é, isso, caralho? mano. Aí ela tava ah, em cima, velho. Tá? Eu dei na cara dele o bagulho. Aí ela tava em cima. Olha o que isso! O resto eu tava dentro, o Fê. Tá até da Fê. Nada a ver, mano. Cagou, hein, Léo Ah, cagou. Deu bagulho na cara dele e não morreu. Ficava esperando ele pular, pô. Ah, pô, qual a diferença? Era mais garantido do que você ter dado uma coletada no. Ah, mas eu tô na frente dele, né, Leo? Era mais fácil testar, mano. Olha mim, o boneco do Grand, tá o do Fernando tá puxando Yeah, drone aí. Drone de choque. Ah, Eu tava, tava no corredor, tá feito? É Isso Tá aberto na direita aqui também uh. Falei de aí da direita dele. Eles estão me ouvindo, mano. Essa ela não morre nem. 15 segundos. Não, não, não. Vai pra cima. Que 10 segundos restantes. Ah, Nossa, não. Não, segurou muito, mano. Tira, não. Reto segundos. Atrás, pê. Atrás. Bom, pelo menos eu matei aquele filho da puta ali, <risos> trouxa. Mas tá é louco. Como é que eu tinha feito na cara do, do Ledger, mano? Pô, que vale, caralho. Não bicho, não bicho, não bicho. Ai, é teclado, é, é tá nó, vendo? Falei. Tá valeu, valeu mano. Tá. Falou pra você. Falou, velho. Falou, mano. É nós. Valeu. Bom.